Antes que eu ajovesse, ele já era Deus, se revelou os teus. crente ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica, ninguém explica Ninguém te explica, Deus, ninguém te explica. Ninguém te explica, Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus. a Deus e ninguém explica esse dom maravilhoso, uma pessoa tão pequena e uma voz tão, tão potente, linda, rapaz, linda, linda, maravilhosa. Como oh, vocês viram aí, né, essa voz potente, se você quiser contratar para fazer um show na sua festa de aniversário, na sua igreja aqui em Panamá, Hã? Sou... Mas você tem que explicar em Espanhol, porque se é brasileiro. Não, mas aqui tem brasileiro em Panamá. Aí em Panamá, se você quiser contratar, se você quer se contratar amigos, esta também. persona Valeu. que tem essa, essa voz muito grave, muito potente, pode falar com nós outros. Nós outros somos o empresário. O empresário é. é está sou o representante desta linha, eu que tem essa bem voz bem maravilhosa, muito bela. <risos> okay? Larissa de que? Ferraz. La, Ferraz. La, Ferraz. La, Larissa Ferraz. Ferraz, muito hermosa voz, muito hermosa. Ninguém explica, ninguém explica. Você tem algum recado para mandar para as, suas, para as pessoas que estão assistindo Mas, esta amiga, hora? Não, tenho, tô... não, não tienes uma, uma rede social, um Instagram, um Facebook, um Twitter? Instagram, Clarissa Ferraz. Eh, se quiser, se necessita de um cantante, pode eh, falar comigo ou com o Leandro, que agora é minucioso. Paulo Leandro, Paulo Leandro, esse, Leandro, esse esposo Leandro, esse empresário? Não, sou Joe, Joe e Leandro, empresário. Empresário, aí. Leandro, esposo. <risos> espero que vocês tenham gostado, gente. Oh, quem não gostou? Meu Deus do céu. E agora é claro, né? E, a e hora, agora e a hora é muito clarito. Vai cantar em espanhol. Hum. atmosfera Amém. Então, pessoal, eu estava brincando aqui questão de empresário, mas se você quiser contratar ela para cantar com vocês, se você quer contratar ela para cantar, para ser uma cantata que se aula? Sim. Com vocês em sua fiesta, em sua igreja. Sua igreja, em sua. Qualquer coisa que vocês tenham. Não, tem, qualquer, coisa se... não. É não é qualquer, qualquer coisa nova. Não, qualquer evento. Por qualquer, que... Que... qualquer evento que tenha. Então, se... o telefone dela está aqui, na descrição no WhatsApp, no WhatsApp ideia está acabarro, na descrição, eh, é, no o Instagram, no tem... Facebook, o, Insta... o Instagram da Eia está aí acá. Sim, sí, no Facebook ideia também está acabarro, em lá descrição, entre em contato com ela e faça su... a Aga... a a a a a seu seu pedido, OK? Bom. listo Faça seu ah, pedido. Seu também... ah, ah, pedido grosso. Também aí é... é... Yo tengo un canal en YouTube, eh, Larissa Ferraz también y tengo varios vídeos también en español. Que también está acá abajo en la descripción. ¿Listo?